Olá, aqui é o Daniel, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre o que é impossível e sobre o que não é impossível. É... Vamos voltar mais uma vez, né? Às vezes eu erro, tipo, né... Aqui é o Daniel e nesse vídeo eu quero falar sobre aquilo que você considera possível e aquilo que você considera impossível. É, esse vídeo é muito importante porque, além de ser algo que eu sinto agora, é algo que eu converso muito com os meus amigos, muito com as pessoas que trabalham comigo. E percebo que é uma mudança que a gente tem constantemente. Então, é muito engraçado que se uma pessoa, isso eu vou até, até colocar esse, isso como exemplo. É, muito, muito tempo atrás, eu estou gaguejando muito nesse vídeo, não sei porquê, mas é, há muito tempo atrás, é, se alguém, alguém me perguntasse... Há muito tempo atrás, se alguém me perguntasse se era possível ou não gravar vídeos de qualidade, vídeos é, realmente legais, interessantes, com uma certa frequência, eu ia dizer que não, porque na verdade eu não estava acostumado a fazer aquilo, e sendo bem sincero, nem sempre é muito fácil pensar num tema legal, nem sempre é, é, é fácil manter uma disciplina para gravar né, mensagens, enfim, técnicas e tal. E há muito tempo atrás eu talvez diria que não seria possível. Mas agora que eu estou nesse processo de gravar vídeos com frequência aqui para o canal do YouTube para compartilhar uma mensagem com você, eu percebo que é possível. Hoje, se alguém chegasse para mim e perguntasse Daniel, você consegue gravar vídeos todos os dias compartilhando alguma coisa que você aprendeu no seu dia para ajudar uma pessoa? Hoje eu diria que sim. E os meus amigos também que trabalham comigo também passam por isso, né? É, hoje, se eu perguntar, talvez pro Jonathan, pro Dan, pro Davi, pro Manuel, alguma coisa que antes eles não faziam, mas que hoje eles fazem, eles vão dizer que é possível. E tudo isso vem do, da persistência, tudo isso vem é, da gente sair da nossa zona de conforto e simplesmente encarar o desafio, aceitar o, o desafio. Então, nem sempre aquilo que eu gostaria de fazer é algo que no início é agradável. Então, realmente, gravar vídeos no início era algo muito, muito ruim, né? Eu tinha preguiça de pegar a câmera, vergonha de pegar a câmera e falar e tal, dispor a minha imagem, enfim. Mas hoje é tudo tranquilo, hoje é muito fácil. E talvez, pra você, nem sempre aquilo que pedem pra você fazer é aquilo que você gostaria de fazer. Mas... É, ao fazer aquilo, você vai adquirir novas habilidades que vão te ajudar a alcançar aquilo que você gostaria para a sua vida. Então, por exemplo, até dando um, um, um exemplo de, com relação à edição de vídeos, né? eu estava conversando com o Davi e no passado, o Davi tem um canal dele do YouTube também, um canal fantástico. Eu vou deixar a descrição aqui no link para você acompanhar. E no passado o Davi, ele, ele tinha um processo de produção de conteúdo um pouco mais extenso, porque ele é uma pessoa que gosta de dar muita qualidade àquilo que ele faz. E realmente esse processo de qualidade, é, fazia com que o, o intervalo de vídeos publicados no canal dele fosse maior. É, e ao é, estar trabalhando conosco no grupo Direto, nós desafiamos ele a conseguir fazer, é, a cuidar dos vídeos da equipe todos os dias. E aí, sem mais nem menos, ele se viu num processo de ter que realmente entregar aquilo, ser pressionado a entregar aquilo. E isso desenvolveu nele uma habilidade que até então, antes, não era possível para ele. E hoje, conversando com ele, ele fala que é possível. Então, talvez aquilo que é, faça com que aquilo que você acredita que seja possível ou não, é justamente aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa sair da sua zona de conforto, realmente colocar a cara, ter coragem, é, realmente é, fazer mesmo sem querer para que aquilo depois se torne possível e você realmente ter novas habilidades e você realmente ser muito melhor do que você é hoje. Então a sua meta tem que ser, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui na semana passada, melhor do que eu fui há um ano atrás. Se você hoje para e, e através dessa comparação você consegue perceber a sua evolução, cara, parabéns, você está no caminho certo. Mas se hoje você para e pensa que você está exatamente igual ao ano passado, exatamente igual a dois anos atrás, ops, isso é um sinal de que você precisa realmente fazer coisas diferentes todos os dias para realmente conseguir evoluir mais num curto espaço de tempo. Então, essa é a dica que eu quero compartilhar com você hoje. Faça as coisas, mesmo sem querer, porque elas vão te ajudar a evoluir cada vez mais e mais. Se você gostou dessa dica, clica aqui em curtir, comente, curta. É, curtir é a mesma coisa que é, dá like aqui, é, compartilha com os amigos. Eu já estou me enrolando agora no final do vídeo, já falei pra caramba. Mas é isso aí. É, compartilha e se inscreva no canal também, que quanto mais, quanto mais inscritos você tiver, é, mais pessoas esse canal vai alcançar. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!